Fala pessoal, estamos de volta para darmos continuidade a todo esse processo. Vamos dar continuidade à aula anterior e nós já começamos todo o desenvolvimento da nossa modelagem. Começamos por modelar paredes, portas e janelas. Embora as paredes e as portas não foi modelagem na certa, foi simplesmente a inserção das famílias do Revit, famílias de porta e famílias de janelas, portanto dizer a vocês que se você quiser de facto modelar uma porta no Revit, pode ser, mas dizer a você que já existe uma tremenda biblioteca de portas e você pode baixar em sites específicos essas famílias e usá-las nos seus projetos, uh, vamos dar continuidade, vamos aqui abrir a vista 3D, que temos a nossa vista 3D, é mais ou menos assim que está ficando o nosso projeto. Nos falta um pavimento aqui. Vamos também já aproveitar, modelar este pavimento. Vamos aqui mudar mais ou menos essa janela. Isso, mudar. Eu estou a utilizar a barra, ok? A barra de, de espaço para mudar a janela. Aqui está. Essas já estão perfeitas. Vamos aproveitar e fazer, né? fazer o piso da varanda. Essas, essa partezinha que da varanda tem também um piso. Aliás, duplo piso. Vamos novamente utilizar, não vamos utilizar o piso cerâmico, vamos utilizar o concreto magro Clicamos aqui, clicamos aqui E posteriormente então vamos fazer a confirmação com um line Fechamos, aqui, aqui fechar com offset Ou com o tri, aqui é TRI no AutoCAD Esse aqui é o FILET para quem, né Ainda usa o AutoCAD São comandos são comandos muito interessantes aqui está o nosso filet depois, aqui, tam, aqui ainda tenho este concreto muito bom este aqui, onde vamos ter essas faces essas aberturazinhas. vamos abri-lo até aqui é um piso e, tam, e depois vamos abrir essas, essas aberturas a ideia dessas aberturas é que sejam, que sejam jardins ok? Muito bom. Uh, depois temos essa outra camada, essa outra camada, que vai bater até aqui, vamos endereitá-la. Vem um piso de concreto. Muito bom. E, agora. agora, por que ela está dar esse erro? Porque nós depois vamos precisar de configurá-las de tal modo que estejam em bom por exemplo, para essa camada, vamos aqui dar um menos, menos 10 centímetros para baixo. Aqui está. Beleza. E voltamos lá para a planta, vamos perceber que nós também temos mais esse piso que, que simula uma escada. Né? Vamos lá. Fechar aqui. Beleza. Muito bom. 3D. Aqui está o piso. Também podemos utilizar o Align aqui em... Em Modify, Align, clicamos aqui nessa camada e clicamos aqui nessa. E automaticamente o projeto se encaixa no local. Aqui temos a nossa varanda. Agora, se nós voltarmos... Se nós voltarmos para o nosso modelo desenhado, vamos perceber aqui algo interessante. Olhem para a imagem. Aqui está a nossa imagem 3D. Portanto, nós vamos ter aqui, né? vamos ter aqui em particular... Este pavimento, vamos ter este outro, esta outra laje, uma laje, né? uma placa, que vamos repetir esses elementos aqui em cima. Portanto, vamos replicar essa placa e vamos dá-la uma distância até lá ao fundo para então termos já o nosso 3D quase quase definido. Uh, vamos aqui copiar. É isso mesmo, copiar, e vamos colar na cobertura. Selecionar o piso. Cobertura já está. Aqui está o nosso nosso elemento. Clicamos sobre, vamos para o piso mesmo, é isso, vamos arrastar até aqui, beleza? Depois, vamos criar, vamos criar aqui um outro elemento de continuidade que vem até aqui e unificamos aqui. E vamos com o, o tri que é o aparar. aqui unimos, uh, vamos replicar os elementos, ora feitos já lá abaixo, Aqui está. Aqui está e damos ok. Não, né? Também dizer o piso, o forro, sobrepõe as paredes. realçar, deseja unir a geometria ou cortar o volume? Não. Mantemos tal qual esta. E aqui está. Vamos dar mais uma olhadinha na nossa, na nossa referência para vermos se de facto conseguimos chegar lá. Ainda essa placa. Essa placa aqui. Estende-se um pouquinho mais até a esta parede. Vamos lá. Vamos lá ver. Isso mesmo, ela se estende um pouco mais. Voltamos para o nosso piso, porque ela se até aqui. Com o alinhar, clicamos e, clicamos e acionamos. E vamos replicar um desses elementos. Beleza? Muito bom. Aqui está. Fechamos e damos. Beleza. Aqui, ok. E não. Não. Aqui está. E agora vamos analisar a altura, ok? Ok. A altura lá, em referência, podemos vir para um dos alçados para nós olharmos com mais detalhe. Qual era a altura daquela? Muito bom. É, nós aqui não cotamos a altura por alguma razão. Faltou colocar aqui uma, né, um elemento de referência da altura. para Então, nós termos a altura desejada desse elemento. Mas podemos aqui mais ou menos taxar. Né, daqui a check -in. Conseguimos sentir que são pelo menos um metro, né? Pode ser. Um metro aí. Vamos aqui descontar da cobertura menos um. Beleza? É muito. É muito ou pouco? Senhores, é muito. Então vamos pôr menos 50, tá bom? Acho que menos cinquenta vai ficar tranquilo. Pensamos que é ali onde deve estar o nosso, nosso elemento. Agora, o outro passo... Super, super importante né? Depois de termos feito tudo isso já É de É de repente a abertura que tem aqui Você lembra lá no, no, no nosso desenho Temos uma abertura aqui Voltamos aqui para a planta de projeção E temos aqui uma abertura Aqui nós vamos utilizar uma parede cortina Corten wall Corten wall Está aqui, sistema de parede cortina Não é sistema de facto que nós queremos Nós queremos de facto uma parede Portanto, vemos aqui em parede, aqui na área de propriedades, vamos procurar por painéis de parede e parede de cortina. Temos aqui painel de cortar montantes e parede de cortina. Ao clicarmos em parede de cortina, vamos aqui uh, na base, né, pelo menos uns 100 metros a subir. E na parte de cima, vamos por 2,70 metros. Aqui ficou 78, é 70 que nós pretendemos, damos OK. Portanto, aqui já vamos uh, recortar no espaço que nós pretendemos para a parede curta. Né? Ele deu um erro aqui, voltamos para o 3D para observar o erro, é isso mesmo. Uh, significa dizer que a nossa altura está mais em relação àquilo que é pretendido. Então vamos por aqui, 2 metros. Mesmo 2 metros também diz que está mais, então isso aperta enquanto. Ok, aqui temos algum problemazito de... Concordância nas alturas. Certo. Uh, nenhum. ok, Nenhum. Estávamos a fazer a altura por cima. Por cima do pavimento. Por cima da cobertura. Por isso é que nos dava esse problema. Voltamos aqui para 2,70. E aqui estamos 2. E você vai perceber que aqui temos um pequeno problema. A parede cortina não está a conseguir sobrepor as outras. Selecionamos vitrine. Para ver o que é que dá. Na mesma. Vamos apagá-la. Para fazer uma nova, vamos perceber o que, que aqui vai acontecer com a parede cortina nova. Vamos aqui ver a parede de cortina 2. Selecionamos. Ela tem que abrir automaticamente. Ok, essa pelo menos aqui já funcionou porque abriu. Ok, aqui está, ela abriu o espaço. Está então, novamente, por cima da cobertura, teremos que depois corrigir esse aspecto. Né? e viemos aqui para a cobertura e colocar nenhum, e colocamos 2,70 tamanho da nossa da nossa parede cortina e da nossa janela também, né? vamos aqui mudar para encontrarmos uma com mais, de, com mais detalhes, essa aqui está perfeitinha, perfeita super, super, super perfeita muito bom, uh, agora tendo tudo isso já desenvolvido e feito, só nos resta Iremos para outros acabamentos. Desde a cobertura, essencialmente. Né? Qual é o tipo de cobertura no nosso, no nosso projeto? É muito interessante. Voltamos a cair para a nossa referência de projeto. É, a nossa referência... A nossa referência aqui, em particular, é, nos apresenta uma cobertura de duas caídas. Né? Com uma... Com uma cunheira no meio. Né? Mais ou menos isso aqui que ela faz. Okay? Portanto, para então fecharmos e desenvolvermos a nossa cobertura. Né? Aqui está, mais ou menos. Água aqui, água aqui. Com duas calhas nas laterais. É isso mesmo. Aqui também vai uma calha. É. Mais ou menos. É. Agora, como desenvolver esse tipo de cobertura? É muito simples. Eu vou ensinar um truque bem especial para desenvolver esse tipo de cobertura. Eu vou para o pavimento térreo. Todavia, vou escolher esta parte posterior da nossa... da nossa... Do nosso, da nossa... da nossa modelagem é isso mesmo que eu queria falar então viemos aqui para telhados uh, aqui telhados por extorsão que vai nos pedir para selecionarmos o plano se nós já tivemos um plano podemos uh, automaticamente ir para o plano mas aqui como não temos um plano e o plano que nós queremos é de facto esse, então... Clicamos sobre o plano que nós queremos trabalhar. Aqui já está a platibana. Vamos escolher cobertura e damos OK. Aqui está. Portanto, vamos escolher o centro. Aqui está o centro e uma altura em particular. Depois, podemos muito bem pegar neste elemento e espelhar para o outro lado. Beleza. Né? Mas você vai perceber aqui que temos um pequeno problema porque se estende demais. Beleza. Aqui está. Mas também entendemos que uh, né? não, não estamos, de facto, no meio. Precisamos de achar bem, bem o meio para trabalharmos de forma mais confortável. Uh, vamos aqui. Ok, ok. está me dado o ponto médio em lugares que... Vamos aqui comprovar, né? pode-se comprovar aqui, com cotas, se de facto estamos a falar da mesma, da mesma altura. É isso mesmo, 3370, uh, quer dizer que nós achamos agora o meio. O meio está achado. Portanto, vamos agora <risos> baixar. Beleza, é aqui. Muito bom, e damos ok. Só isso. Assim temos a nossa cobertura feita. <risos> Simples assim, né? Interessante. Simples assim. Deixamos horizontal para ficar bonito. Horizontal também não está bonito. Vamos aqui. Estamos aqui a escolher cerâmica. Muito bom. Cerâmica genérica. Muito bom. E portanto, ao termos feito isso, nos debatemos com um outro problema. Vamos voltar para a nossa vista fachada dos fundos. Clicamos sobre o nosso elemento editar perfil. E voltamos para a fachada dos fundos. Aqui nós vamos ter que deixar um espaço, porque vamos pôr calha. Ok, senhores? Aqui também um espaço para a calha. Muito bom. Aqui está a nossa cobertura com espaçamentos deixados para as calhas. Agora, se nós quisermos colocar calha, voltamos aqui em telhados e está aqui calha. Ok? Simples assim. Clicamos aqui sobre e automaticamente o Revit nos cria uma uma calha. Se você quer verificar melhor, aqui está a nossa calha. Vamos para o outro lado. Aqui está, ele já vai nos dar o espaço para a calha. Oh, deu problema. Voltamos lá. Uh, arquitetura, vamos, dar, uh, vamos cancelar tudo, né? Calha, calha, calha. Clicamos e aqui está a nossa calha. Beleza, está pronta toda a nossa calha feita. Tinha. Queridos, não queremos tornar essas aulas né? interdiantes para vocês E acreditamos que você esteja a aprender alguma coisa Deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui abaixo E permita-se desenvolver neste processo todo de aulas E se você já é perito no Raft, pode ser que aqui apanhas uma seta especial Para né, melhorar o teu desenvolvimento também Ou não, né? mas todavia eu te convido a assistir as aulas até ao fim Cada uma delas tanto, aquele um abraço grande e nos vemos na próxima aula. Bye, bye!